eu não troco a minha dor com nenhuma das pessoas que estão ao meu redor, porque todos estão sentindo igual ou pior do que a minha. Então, pensa nesse aspecto é certo, primeiro. É As pessoas que estão do seu lado podem estar reclamando ou não. Tem um, cara, tem um que pode estar cantando, outro pode estar urrando. Tanto faz. Todos estão sentindo dor e todos estão avançando. Então, assim, tenta criar Desse um jeito. mantra que leve a você um lado bom, um lado positivo, curta a atmosfera e tenta mudar o foco. E, e pensar, mentalizar, por que, que você está fazendo isso? Qual é, o, qual é o motivo que te faz a, sub, se submeter a essa situação? Que é cruzar a linha de chegada, que é você ter o orgulho de ter concluído. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André cai mais um podcast, e hoje com um convidado muito especial. Um corredor, um doido, um apaixonado, a gente acha que, que corredor é tudo doido, né? É apaixonado por corrida. Mas esse nosso corredor de hoje, esse nosso atleta, ele é apaixonado por uma prova específica e hoje ele vai contar um pouco mais sobre essa paixão, esse amor, esse casamento, sobre a Conrad's. Aqui eu tenho o um embaixador da Conrad's no Brasil, Nath Amaral. Seja bem-vindo, Nath. Muito obrigado pela sua presença, cara. Como é que você está? Bem, muito obrigado eu, porque é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Uma honra participar do seu podcast, Andrei. Pô, vamos lá, então. Ó, só para explicar que aqui é um bate-papo bem tranquilo. Só a gente falar sobre corrida e tudo mais. Como é que foi que surgiu essa paixão? Primeiro, da corrida na sua vida. E depois, como é que foi esse casamento com a Conrad, cara? Já foram 17 edições que você foi? É isso mesmo, Nato? Né? 16. 16 que eu, conclu... 16 que eu concluí. Era para ter sido agora, né, no último ano, que não teve a Conrad, depois de 60 anos, que não, não é, é ininterruptamente... A, de ininterruptamente. É, desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1945, acho que foi a última vez que, que não teve, né, em função da Segunda Guerra, é, só agora em 2020. Só agora, esse ano louco é, que passou de 2020. É. Então, conte um pouco mais pra gente, Nato, explica um pouco dessa paixão, onde é que veio, cara? Como é que foi essa corrida e como é que chegou a Conrad na sua vida? Por favor, se apresente pro nosso, pra galera que tá ouvindo a gente. Legal, é um prazer falar com todos. Eu sou o Nato Amaral, com 49 anos e na minha infância, minha, meu esporte nunca foi a corrida em si, né? Eu comecei. Fazendo natação, fiz alguns anos de natação, joguei polo aquático muitos anos, joguei muitos anos mesmo polo aquático, como 10 anos ou mais até. Então já e, tinha um bom muito... trabalho cardiovascular, né? Porque o polo é um negócio de doido. Sem dúvida. Meu, meu condicionamento sempre foi muito bom em função do polo aquático e me, até me destaquei quando, no período que eu joguei polo, eu tive um, um bom desempenho aí como atleta. E em determinado momento eu quis partir para outras aventuras e foi quando. Eu, comecei a sonhar inicialmente com o triatlon. Uhum. E em função de algumas de algumas pessoas em comum, me aproximei do Butenas, que é um treinador famoso aqui em São Paulo para o triatlon. Foi um, foi um grande atleta de elite. E hoje ele é um grande atleta de Masters, né? Uhum. E, e aí treinei com ele de um período, mas obviamente eu tinha ambições de fazer o Ironman, mas aí em, em pouco tempo eu acabei me dedicando nos treinamentos de triatlo acabei me dedicando mais à corrida e aí meio que por coisa do destino acabei fazendo uma primeira maratona aos trancos e barrancos, que foi a maratona de São Paulo, e depois me desmotivei um pouco, foi quando eu retomei o contato com a corrida pouco tempo após, no ano seguinte, creio eu, acho que foi é no ano seguinte, isso foi, falando em 1998, e aí, uhum. por, por intermédio de um grande amigo, Marcola, eu, ele estava inscrito e com toda o pacote comprado para fazer a maratona de Nova York daquele ano, e me convidou, porque ele estava indo sozinho, né? Ele é um grande amigo, me convidou. Ele falou: uhum. vamos, treinar, vamos treinar junto. Conheci um treinador, eu estou numa assessoria nova que eu não conhecia, que chama Branca Esportes, e aí ele me apresentou o Branca, e eu comecei a treinar com o Branca naquele ano de 98 para fazer a Maratona de Nova York e aí foi amor à primeira vista porque a Maratona de Nova York Pô, é emblemática. Não, fantástico. Mas o que, que aconteceu que você tinha feito a sua Maratona Trancos e Barrancos? Por que, que não encaixou, no, pois, não foi na, na primeira ah, corrida esse amor? O que, que aconteceu? Né? Sa, sa, foi um eu... início meio atribulado? Me não, um não, eu explico. Foi... foi circunstancial o que aconteceu foi que eu não fiz um treinamento específico para maratona eu sou sócio de um clube aqui de São Paulo que é o clube Atlético Paulistano e na época não sei, hoje eu acredito que não mas na época eles, eles davam é, cortesia a inscrição para maratona de São Paulo para quem uhum. para as pessoas que praticavam corrida e se interessasse e aí eu e várias outras pessoas já que a é cortesia a gente pegou a inscrição gratuita né e poderia fazer a maratona, poderia fazer meia, poderia fazer 10 quilômetros, já estava com a inscrição, ia lá, ia lá regularmente inscrito e participava da prova na distância que a pessoa bem Sim. desejasse. Só que aí, velho, eu pus o número de peito e eu falei, já estou inscrito mesmo, não tinha feito nenhum longo acima de 15 quilômetros. Foi, eu. Essa, essa foi a... É, reconheço, era, era extremamente inexperiente e, e com um certo grau de vamos dizer assim, de irresponsabilidade, porque não era para ter me submetido aquele esforço, tá certo? Uhum. Mas enfim, entrei, na... caminhei muito, na raça, caminhei muito e tal, e cruzei a linha de chegada, por isso que fui aos trancos e barrancos, foi um tempo muito alto, não me lembro uhum. o mas bem acima de cinco horas, enfim. E acabou que não foi um, um momento prazeroso para você, não foi, né? Não foi prazeroso, porque não, não alcancei um resultado bom em termos de performance daquilo que eu poderia ter alcançado, né? Uh, caminhei uhum. muito enfim foi foi bastante é, desgastante é. nesse aspecto é. eu só quis bater um pouco nesse nesse ponto é que muitas vezes as pessoas querem fazer uma maratona a qualquer custo né não vou lá para fazer uma maratona e se esquece que às vezes pode não ter muito prazer se não treinar direito para executar a, a própria maratona acaba que vira um só uma lamúria né tá lá no asfalto se arrastando para terminar o negócio, Isso. só porque se propôs também, mas também cada um tem o seu desafio. Mas conta um pouco mais, como é que foi, então, essa paixão lá em Nova York? era Aquela multidão é. correndo, você se apaixonou pela multidão correndo, de estar tá correndo com a galera naquela ah, energia? É, foi demais, eu gosto de correr no frio, particularmente eu gosto, e tá... Nova York normalmente é um, é um clima que a é temperaturas baixas, né e aquele ano não foi diferente, raramente não é, não é diferente de coisa de 2 graus, 5 graus, assim, no máximo uhum. 10 graus, é bem comum isso em Nova York, nessa época do ano, que é comecinho de novembro, né, puta, foi demais, porque é, foi a minha segunda maratona, né, essa de São Paulo, que a gente falou há pouco, que foi né, com, com certo sofrimento tá? e tal, sem muito treino, muito na, na cara e na coragem, e aí a de Nova York eu já me preparei adequadamente e eu estava com uma ambição de, quem sabe, né, conseguir fazer abaixo de 4 horas, que era uma meta até interessante para mim, naquele momento, Sim. enfim, com a, com, a, com a condição de treino que eu tinha e tudo mais, e eu estava num, num período também da minha vida que eu estava trabalhando e estudando muito, então eu tinha poucos horários para treinar, resumindo, eu terminei a prova em 3 horas, 59 minutos e 53 segundos. Foi perfeito, então, o cravou ficar... seu objetivo. Foi incrível, incrível, é, cravei, por, por poucos segundos eu consegui fazer o, o sub-4 numa numa época, hein? isso é... Repito, 98, numa época que não tinha tempo líquido. Não existia. Uhum. Naquele ano, nem, nem chip existia naquele ano. Então, é tempo bruto e o pessoal da organização registrava o tempo, acho que por uma câmera que ficava filmando, eles ficavam anotando o, o número de peito e o, e o tempo do, do pórtico. Pô, que legal. É. <risos> Dava um jeito né de tentar é. ser um pouco mais justo, né? É, Porque é, da largada até você cruzar o pórtico de largada. Demora muito, tem gente é. que demora 15 minutos para cruzar isso daí. Numa prova então, Já gestão, pensou? É. Não, é. jamais. Mas aí conta mais um pouco para a gente, não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente conhecem a Conrad, ou sabem o que, que é a Conrad, que é a rainha das ultramaratonas, né? Que é uma prova que um ano tem 87 km na outra ela tem 90 km. Me claro. conta esse salto dos 42 para os 87, para os 90. Conta um foi pouco assim, de onde é que surgiu agora essa outra loucura, né, que foi o pulo para a ultra. Foi assim, eu vou contar até como eu tomei conhecimento da existência da Conrad, que para mim era uma prova que eu nunca tinha ouvido falar. Como eu disse, eu treino, treino com o Branca, e aí, uhum. após ter feito essa maratona de Nova York, no ano seguinte, que foi em 1999, estou falando há 22 anos, em 1999 eu estava no meu ciclo normal de treinamento, e aí era um treino de dia de semana, normalmente é, eu, os treinos que eu fazia durante a semana com o Branca era sempre de terça e quinta, e aí num desses treinos, eu treinava à noite, né? num desses treinos, após o treino, ele conversou, batendo papo comigo e tal, e falou, ah, esse fim de semana a gente vai para a estrada, rodovia dos Bandeirantes, que é uma importante rodovia aqui de São Paulo, a gente vai fazer um treino de 70 quilômetros. Falei, pô, que treino é esse? Ele falou, não, é, vou eu e os atletas tal. Ele falou com as pessoas eu, né, um grupo de umas oito, nove pessoas, entre atletas do Branca e do Zeca, que é um outro treinador que na época era parceiro dele. E aí, gente, ele, aí ele disse, nós estamos treinando para uma ultra-maratona chamada Comrades. Eu falei, ultramaratona chamada Comrades, Nossa, que interessante, que prova é essa? Aí ele falou, é uma prova na África do Sul, que tem 89 quilômetros, é, é, todo ano inverte o percurso uma prova cheia de tradições, poucos brasileiros até hoje fizeram essa prova, quem fez pela primeira vez foi há dois, dois anos atrás, que seria 97, né quem fez pela primeira vez foi o Márcio Milan, que é o único brasileiro que fez a prova até então, então assim, uma prova que a gente está indo meio desconhecido, e estou treinando a turma e me, me, der, me recebi a incumbência de treinar o povo e vamos vamos fazer esse treino de 70 quilômetros, aí ele disse o seguinte, um dia eu vou te preparar para fazer essa prova, mas você, você ainda, hoje ainda não está preparada, mas um dia ainda vou te, te preparar para fazer essa prova. Aí Legal, é. nesse ano eles foram, fizeram, quase todos completaram, acho que um ou dois estavam com alguma lesão, enfim, ou não largaram, ou largaram e abandonaram, abandonaram logo no começo. E, enfim, no final de 99, uh, melhor dizendo, no final de 2000, no ano seguinte, no final de 2000, ele conversou comigo e falou: o ano que vem, que era 2001, né? O ano que vem você vai correr a corrente. Eu falei: legal, beleza. E foi e nesse ano de 2000, que foi o ano, o ano anterior, né? O ano que ele me deu essa notícia. Uhum. Foi o ano que eu fiz o meu RP na maratona, que foi em Nova York de novo. Eu voltei, eu fiz Nova York em 98 e voltei em 2000. Em 2000, eu cravei 3 horas e 26, Boa. que é o meu melhor tempo, da média de 4 e 54 se eu não estou enganado. E meu RP, eu ver até hoje, até meu RP definitivo, né? Que é um tempo que eu não consigo mais baixar hoje com quase 50 anos. É... E aí, nessa, nessa época, ele falou, o ano que vem você vai fazer a Conrad. E aí eu comecei o ano de 2000, já sabendo que a Conrad era uma meta, me inscrevi para a prova e comecei a... o período de treinamento... Também, no, no, na base do desconhecido, e Você encarou, né? encarou com muita tranquilidade isso, só você ficava naquele... Porque eu vou te falar, quando eu escutei falar da Conde, isso já era 2010, 2011, eu nem imaginava isso. Nessa época eu não estava nem na faculdade de educação física ainda. Eu entrei na faculdade em 2001. Em 2010, com a minha assessoria esportiva, eu ia dar, ia dar uns treinos no, no Parque da Cidade, aqui em Brasília, e tinha uns doidos que ficavam lá sempre girando, né, para fazer acordes. Para treinar, eu olhava para aquele negócio o povo me falava 90 quilômetros o cara, até tá doido, cara, você está doido, fazer o quê? 90 quilômetros correndo? Isso não, não passava na sua cabeça? Como é que foi? Ser? Muita naturalidade, por conta do branco o branco, não, isso é mole, qualquer um vai lá e faz. Como é não. que era isso? Porque para mim então, era um negócio, uau! Para mim também, para mim também. Nunca foi, nem, nem mesmo por parte do Branca como meu orientador, meu treinador, e muito menos de mim mesmo, como atleta, como né, pessoa que estava lá encarando esse desafio, nunca foi uma coisa que eu encarei com certa displicência, ao contrário, sempre com muita seriedade e sobretudo respeito. E uhum. assim, eu comecei a virar a chavinha, andrei nos treinamentos, à medida que um treino de 30, 32 quilômetros já era um treino bem corriqueiro, sendo que numa maratona era um treino que você fazia uma vez ou duas no máximo, né então isso uhum. já mudou bastante. Um outro fator que também, para mim, foi um paradoxo, né, porque quebrou um pouquinho um, um, um padrão de treino que eu tinha na época que eu fazia a, a periodização para a maratona, foi que o Branca falou, você vai se inscrever para a maratona tal, tinha uma maratona aqui em São Paulo, que era uma maratona trilheira de Ribeirão Pires, maratona em trilha, né, mas assim, prova de 42 quilômetros, e ele falou, você vai se inscrever para essa prova, que é daqui, sei lá, duas, três semanas, não me lembro, você vai fazer ela como treino. Eu falei, como treino? Mas eu não tô com esse volume. Você caminha, você pode caminhar, volta a correr, mas você vai fazer como treino, porque mais do que um treino pro seu, pra sua musculatura, para o seu organismo, vai ser um treino para sua cabeça. E aí, é. dito e feito, fui lá, me inscrevi, fiz a prova, Isso, aos poucos isso foi me dando uma confiança, e aí, no período de treinamento, fiz uma outra maratona, que é uma, uma maratona que teve uma única vez aqui em São Paulo, que foi uma Inauguração de uma nova rodovia e na na, na, no, na semana da inauguração dessa nova rodovia eles organizaram uma maratona ao longo da rodovia. Então você ia 10 quilômetros e voltava 32, mais ou menos isso, só na rodovia, sempre todo na pista da rodovia, uma uma, uma, uma rodovia enorme, larga, trabalhando, né? trabalhando a larga, cabeça só. também. Trabalhando a cabeça, foi uma prova difícil o tempo todo em sol, porque zero de sombra, não tinha árvore nenhuma no meio da estrada. né, e, então isso ah. foi moldando e nesse período, só para concluir nesse período de treinamento, a gente fez um treino naquele ano foi um treino de 60 ou 70 quilômetros, não me lembro que a gente fez também aqui numa, numa rodovia mais uma, uma rodovia mais simples pista simples aqui em São Paulo com um carro de apoio e uhum. aí esse foi o treino mais longo que eu fiz, não me lembro se foi 60 ou 70 mas foi o treino mais longo que eu fiz então obviamente, daquele ponto em diante no dia da prova era tudo novidade mas eu estava tão bem preparado física e mentalmente que eu fui muito bem nessa prova de estreia de 2001 e quando você fez esse 70 te bateu aquela emoção Você lembrou daqueles doidos alguns anos atrás se olhou lá indo para a rodovia e falou cara eu também atingi isso que legal o tipo o nível que você sim, chega sim. né você vai vendo a evolução da corrida essa é uma das coisas que me motivam muito né essa questão pessoal mesmo né que às vezes você olha para umas pessoas à frente você fala cara que demais isso que ele consegue fazer, né, uma coisa que muitas vezes você acha que é inatingível, daqui a pouco você vê que você tá realizando isso, é uma das coisas poderosas da corrida para mim, essa coisa que, que dá, né. Uma coisa poderosa também que eu acho interessante na corrida é a questão da disciplina, que é a disciplina que você tem que ter com a corrida. Cara, você acabou de falar de um treino de 70km, de 30 você é corriqueiro, como é que você encaixava na sua semana? Porque é trabalho, é família, atleta amador. atleta amador não está ali para treinar e descansar. Como é que foi esse poder da disciplina para você? Você é um cara disciplinado, como é que foi isso? Nesse, nessa longa caminhada. Isso é uma coisa que mais me fascina nesse mundo da, da maratona, da corrida, da, da, do esporte de, de endurance, no nosso caso, a maratonas e ultramaratonas, né? Me fascina porque envolve planejamento, envolve preparação, e aí eu gosto dessa parte de, realmente, de você organizar a sua agenda, o seu dia a dia, o seu trabalho, trabalho, família, lazer e descanso. né? No caso, o lazer, eu incluo o treinamento, obviamente. Porque, para mim, por, por mais que seja, em muitos casos, envolva sofrimento, porque envolve mesmo que tem dor, que tem superação, calor e tudo mais, não deixa de ser lazer, porque eu faço aquilo por minha livre escolha, tá certo? E, Atleta amador, e... né? Faz por amor. Exatamente, né? por amor. A gente não ganha um centavo por isso, a gente faz é. porque a gente ama o que a gente faz. Então, nesse aspecto, assim, é uma coisa que me fascina muito e, e aí, quando eu... à medida que eu tô numa semana, que eu sei que naquele sábado, em geral, aqui em São Paulo, os longos são aos sábados por uma tradição aqui de usar a USP como um local de treinamento. E a USP não abre aos domingos, a USP só abre aos sábados, no final de semana. Uhum. Então, normalmente, os treinos longos são realizados aqui em São Paulo aos sábados. Então, quando nós determinamos, eu e um pequeno grupo de amigos, que o nosso treino longo esse, de 60, 70 km ia ser naquele determinado sábado, sendo que um ia correr 40, outro 50, eu tinha mais uma pessoa que ia correr comigo a mesma distância, porque também estava treinando para a E aí, aquela semana toda, você já fica, ao longo da semana, tanto no treino, no seu dia a dia, no trabalho alimentação, descanso, você já fica mentalizando aquilo, né? Você já fica construindo sim. na sua mente o treinamento. E foi uma coisa interessante, André porque ó, estamos falando em 2001, está completando 20 anos desse evento que eu estou te comentando, que foi esse treino. Neste treino de 2001, não existia GPS, GPS no pulso. Sim, sim. Era cronômetro, era relógio, eu usava um relógio que era, acho que era da Nike, que tinha só o LEP. E numa Sim. estrada, no máximo, se dá o lep na placa de quilometragem, né? Então, mas, o que que a gente fez naquele dia? Não me lembro quanto bem sinalizada era essa estrada ou não, não, não vem ao caso. O que a gente combinou naquele dia? O apoio, que era um amigo nosso, ele estava numa caminhonete, com toda a infra de, de hidratação e alimentação na, na, na caçamba da caminhonete, frutas e todo tipo de alimento que a gente usa em corrida, e numa geladeira tinha é lá gatorade, água, coca-cola, enfim. Aí o combinado é essa caminhonete, ela ia parar no acostamento a cada exatos 5 quilômetros que desse no odômetro da caminhonete. Então a gente sabia que a cada cinco quilômetros ia ter o ponto de apoio ali nos esperando. Uhum. Então quando a gente estava lá ah, com 4 quilômetros e pouco já completando, fazendo as curvas e tal, quando a gente enxergava, já sabendo que a caminhonete já estava no quilômetro 5 e a gente sabia uma distância aproximada muito mais pelo tempo do relógio do que pelas Sim. placas, porque não tinha GPS. Quando eu vi a caminhonete, parecia uma miragem, sabe, um oasis. Nossa, a gente... Que legal. Isso, não só porque ia ter a hidratação, a água tal, e como ia aquela paradinha de 30 segundos, 1 um minuto, que você Sim. toma, come alguma coisa e bate papo com um amigo tal, ganha aquela motivação e parte para mais cinco. Então, a gente fracionou o treino de 5 em 5 em 5 em 5 quilômetros até completar os 60. Então, se foi Vai. 60 nesse dia, foram 12 segmentos de 5. Foi muito gostoso, foi muito agradável e no final me senti realizado e com, e com a conclusão que eu estava pronto para encarar a Comrades. Que bom, que massa! E essa é uma estratégia muito boa, né, que vocês fizeram, que é fracionar o treino, né? Pensar em 60 quilômetros. É. Pensava sempre nos próximos cinco. Não, tem mais Exato. cinco, tem mais cinco, tem mais Exato. cinco. Então, a, a distância fica mais curta, o tempo fica mais mensurável, né? Uhum. Você sabe, pô, tô aqui num pace de seis e meia, meia hora, a caminhonete tá uhum. chegando aqui, uhum. daqui a pouco a gente tá lá. Então, ficou é muito menos sofrível o negócio. Uhum. E é o e é barato de você encaixar isso tudo e ver como que você tem o um potencial para alcançar os 90. Eu falei, não, é, é. eu aguento, eu aguento esse negócio. Esses é. jogos, jogos mentais são muito interessantes. E diga aí, Nato, como é que foi a sua estreia na Conrad? Chegada lá. Você imaginava que tinha aquele tanto de gente correndo lá? Na sua estreia, tinham quantos mil correndo junto com você? Você fez subindo é... ou fez descendo? Descendo, foi 2001, foi uma, uma prova aí no sentido de descida, portanto, para quem não e conhece, é esse mesmo, né? né? Lá, isso larga lá em Peter Marzburg, que é uma cidade de altitude 670, mais ou menos, em relação ao nível do mar, e a chegada é no nível do mar numa cidade chamada Durban, uma cidade costeira e bem grande, portuária, semelhante parecida um pouquinho com a cidade de Santos, aqui no interior de São Paulo, no sentido de ser uma cidade que é um grande porto de entrada para o país. E nesse percurso de 89 quilômetros na época, né hoje são 90, mas na época eram 89 quilômetros, vocês chega no ponto mais alto da prova com cerca de 19 km do percurso, você chega a 850, 870 metros de altitude e aí dali em diante é só um desce, sobe, desce, sobe, com muito mais desce, evidentemente, até chegar na cidade de Durban, onde é o estádio onde fica a chegada. A minha estreia, cara, foi, assim, mágica, espetacular. Eu tinha um, mais ou menos 14 mil atletas, se não me engano, 13, 14 mil na época, já era um número muito expressivo. Pô, muito é expressivo mesmo. A grande diferença é que na, naquela época, embora já tinha muita gente participando, o número de internacionais era bem menor do que tem hoje. Se você somasse de todos os países, não dava 500 pessoas, talvez 400 pessoas, uhum. de todos os países. Era, era, um, era um número muito... Reduzido mesmo. A prova só para o pessoal muito... ter uma noção, né? em 2019 foram 200 brasileiros, se eu não me engano. É a segunda maior. 170, 170 é, quase, acho, 200. É, quase 200, é, 170. Teve um ano 2018 que teve 242 inscritos do Brasil. Esse, esse, ano, esse ano foi a segunda maior delegação do Brasil, esse ano. Depois você, vai, depois você vai me contar e vai me explicar como é que se tornou uma paixão nacional essa coisa, cara. Mas vai claro. lá, me conta um pouquinho eu, mais eu, aí da, da estreia. Da e estreia. aí, assim, tudo era novidade, né? Então, assim, é, claro, eu, todo, embora hoje eu vá para lá já com muitas amizades e conhecendo muitas, muitas pessoas da, da organização e do staff e também da, enfim, da, da Expo que tem lá, é, eu vou sempre me recordo muito dessa primeira vez porque foi um sentimento tão marcante de você conhecer tudo aquilo e conhecer as tradições da prova, a questão do, do Green Number, a, as lendas da Conrad, que você depois acaba se aproximando de algumas delas e, e você percebe uhum. que são pessoas comuns como nós, né? São pessoas, gente como a gente, assim, com uma simplicidade incrível, uma, uma humildade extraordinária, embora sejam grandes campeões e você se você se, se apaixonando assim pela por toda a tradição que a prova carrega em si né? no, no, na, nas suas no respeito ao atleta no respeito à a, a, a, a, a cultura do país num evento que ajuda tantas pessoas com as com todo o processo de arrecadação de filantropia que eles promovem então você vê que aquilo tudo aquilo que está envolvido é muito mais do que uma corrida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 E conta um pouco mais, então, da, da, das histórias da Conras, que eu acho que no Brasil você é o cara que mais sabe delas, das, das enigmáticas. E qual que se acha que foi a história que mais apaixonou os brasileiros? Que, como a gente falou, acabamos nos tornando uma das maiores delegações é. indo para a né? Conta Sim, um pouquinho é. dessa história da crescente uh, aumento dos brasileiros. A culpa é sua, Nato? Não, não, de modo é. algum. Eu, eu atribuo atribua eu, eu uma pequena parcela de contribuição, porque é somada toda toda essa paixão de todos os brasileiros que vão para lá, que tem essa responsabilidade de ter transformado o Brasil numa potência tão grande para a Conrad. Tá? É importante ressaltar, quando você fala em Brasil, que tem um, uma, uma expressiva participação no evento, no ano passado, 2020, o Brasil disparado, mas disparado, foi a maior nação estrangeira na prova virtual da Conrads, que foi a, a Race the Conrads Legends. A gente Sim. colocou 1740, mais ou menos. É, quando falam em, fala em participação expressiva dos brasileiros na Conrads, é importante destacar a, a maciça participação do Brasil na prova virtual que ocorreu em 2020, que foi a Race uhum. the Conrads Legends, em que o Brasil, disparado, foi a maior nação estrangeira, com 1700 e poucos atletas. Participantes legal, e sendo que o segundo colocado foi o Reino Unido, tinha um, um terço disso, mais ou menos. E enfim, sabe o que eu atribuo também a, a, a crescente participação de brasileiros? Não, não foi exclusivamente isso, mas sem dúvida foi um catalisador, foi um elemento que contribuiu bastante para que o número de brasileiros crescesse por hum. volta de 2006-2007. A Contra Relógio, a revista Contra Relógio, fez uma série de matérias e, e, e promoções da Conrad nas uhum. suas edições mensais, porque o editor-chefe da Contra Relógio, que é o, o Tomás Lourenço, ele participou de duas edições seguidas da Conrad, quando ele completou o aniversário de 70 anos, eu acho, não me lembro. E aí, é em função das, das sucessivas matérias que ele colocou, promovendo a prova e com pacotes de viagem e tudo mais, isso atraiu e aumentou bastante naquele ano o número de brasileiros participando. E ali, dali em diante, foi é, amor à, prima, à primeira vista de, de daquele volume de brasileiros que estavam é. correndo a prova. Aí foi cada cliente, né, digamos assim, da Conrads contando por outra amiga, foi aquela propaganda de boca a boca, né, da Exato. magia que é a, a, a Conrads. Eu mesmo eu estreiei na Conrads agora em 19. E, e eu fui para para Cordes, muito mais movido por um, um aluno meu que, que realizou ela em 18 e falou, não, coach, vamos lá, vamos comigo, eu vou, vou, vou te levar para lá, vamos lá que você tem que viver. seu cara, tem certeza disso? Porra, é, é, é fera demais, é muito legal. E ele tinha feito a descida, né eu ia fazer a subida. E já tinha um amigo meu também que tinha realizado a, a prova ne, nesse é. circuito de subida. Aí eu, cara, quer saber de uma coisa? Vamos lá, então, vamos ver de qual é de, de, da Conrad, né? E realmente é uma corrida única aquele movimento, aquele tanto de gente correndo junto, uma ultra maratona, você tá doido, a galera acompanhando ali ao lado da, da prova o tempo inteiro, aí a bandinha da escola, aí o, o pessoal fazendo churrasco ali <risos> para acompanhar, é toda aquela energia, né? E você vai, vai, vai, parece que não acaba, você nunca tá sozinho na prova, né? Sim, sim. foi um Para mim foi um, um, um monte de emoção ali, eu quase que lavei minha alma ali naqueles 87 subindo ali para a Pierre. É, fantástico, fantástico. Foi fantástico. Então, e aí, complementando, Andrei, um outro fator, que eu acho que é um fator, na minha opinião, dois, aliás, dois fatores que são muito relevantes para que os brasileiros voltem sucessivamente lá para fazer a prova, Primeiro é a, a, o estímulo da back to back, que é o que seria back to back. Você sabe mais quem está nos ouvindo talvez não saiba. Sim. A back to back é a medalha que eles, eles entregam uma medalha uma medalha complementar para o atleta que faz a prova no ano de, de no determinado ano de estreia estreia concluindo a prova ganha sua medalha uhum. volta no ano seguinte no ano seguinte repete a prova conclui também com sucesso ganha a medalha da prova e ganha mais a medalha back to back. Ou seja, a pessoa faz dois anos a prova e ganha três medalhas. duas É que dizem que provas. a prova mesmo é o circuito, né? Subir e descer, ou então é, descer exato. e subir, né? essa é que Porque seria não são a iguais, complicar. né? Não é. são iguais, são, são provas bem diferentes. Então, esse é, um, esse é um motivo. E o outro é o green number, né? Isso, acho que é o principal, porque muitas pessoas, quando fazem a terceira corrida em diante, é, é, eu acho que são poucos casos de brasileiros que fazem três ou quatro corridas e não estão a caminho do green number, que é você... Completar 10 vezes e ter o seu número definitivo. Uhum. A Conrad, ela tem muito disso, né? De, digamos, estratificar o, os atletas para premiar os diferentes dentro dela, né? A gente vê pela mesma pela própria classificação, pela qualificação. O tempo que você executa a prova, você ganha uma medalhinha de uma cor diferente com bronze, Isso, prata, é, prata, é, toda dourada. Uhum. O seu nome também no número, né? Se você está fazendo a primeira vez. Tem lá um númerozinho. Se você é um atleta internacional, tem uma diferença. Isso traz umas. Apesar de serem 20 mil pessoas, você tem um, um grupinho no qual você pertence ali, né? Um pertencimento à própria prova da Conrad. Eu olhava lá, tinha gente com 12, você com 16, com 15 Conrads, 15 números no seu número uhum. lá, né? Uhum. Pô, isso é um. dá uma sensação de pertencimento à prova muito sim, grande né e Como é que você se sente com esse? Pô, você é o maior brasileiro, o brasileiro que mais correu a Conrad. Estou certo ou estou errado? Certo, certo. Né? Como é que você acha, assim? E além de Dura agora, você realmente meio que pertence a Conrad, né? Você é o embaixador da Conrad no Brasil, mas como Sim. é que foi esse namoro, esse casamento com a Conrad? Como é que você é... foi enlaçando ali, Veja, abraçando ela para a Foi tudo, foi vida? tudo muito, foi muito, muito espontâneo, eu diria. Assim. Primeiro que meu, meu amor pela prova, meu, meu amor, minha paixão pela prova foi absolutamente natural do coração mesmo porque eu quando eu fiz a primeira vez quando eu voltei e o Branca meu treinador é testemunha é um temporal aqui em São Paulo quando eu voltei Sim. a primeira a, da primeira Conrads eu quando encontrei o Branca eu disse a ele é, que ele não viajou ele, ele ficou em São Paulo ele não foi para essa coisa ele já fez a prova acho que três ou quatro vezes mas nesse ano que eu fui estrear ele, ele não não foi viajar comigo ele ficou em São Paulo eu então, quando eu cheguei em São Paulo peguei, e encontrei pela primeira vez eu disse a ele eu vou fazer essa prova dez vezes. E falei no ouvido e dele aí. e ficou a minha palavra. né? E aí eu fui determinado, Eu não, por questões pessoais, no ano seguinte eu não fiz a prova, não viajei, não me inscrevi, porque eu tinha que resolver um assunto, assuntos pessoais aqui em São Paulo. E aí, de 2003 em diante, eu fui nove vezes seguidas, a ponto de, em 2011, fazer minha décima com e conquistar o Green Number, que é o meu número definitivo. E isso é uma coisa, assim, uma coisa, uma conquista extremamente valorizada, não só pelos sul-africanos, sul como também por todos os estrangeiros, porque eu diria que para nós estrangeiros né, é mais difícil ainda, né? Porque você tem que se deslocar um país que não ah, é um país vizinho, né? Você atravessa o Atlântico para chegar lá, não é um país vizinho como. Pois é, é pois até, é. Não é até Buenos Aires, né? É até Durban. Eu acho que você não lembra mas eu te encontrei no, no final dessa minha prova em, em 19, aí eu estava conversando com um amigo, eu falo, nunca mais eu volto aqui nessa prova, não sei o quê, aí você estava do lado ali, estava conversando, a gente estava conversando, cara, aí você falou, não, Andrei, espera um pouco, daqui uma semana, você vai ver que você vai querer voltar e tudo mais. Aí estava eu e o meu aluno, lado a lado, ali que a gente ainda pegou aquele ônibus para voltar lá de Pietro para Durban, né? Pô, foi uma... Não, é um perrengue, cara. É um perrengue. E a estratégia que eu utilizei para fazer essa prova tornou um perrengue um pouco maior para mim ainda. Porque eu vinha do, do Iron Man 15 dias antes, aí eu peguei o voo em São Paulo, cheguei em... Fui chegar... Não, peguei na quinta-feira à noite, cheguei... Primeiro aí... você sai de Brasília, né? Eu sou de Brasília. Então, Brasília, São Paulo, São Paulo, Johannesburgo, Johannesburgo, Durban. Né? Só esse voo aí já vão mais de 10 horas aí de voo e fora os pinga-pinga de um lado para o outro. Aí cheguei lá já cansado, cara. Aí eu, sexta-feira que eu cheguei, aí sábado descansei um pouquinho, domingo a prova, segunda-feira o que que eu faço? Volto para casa. Não, não voltei segunda, voltei na terça. Segunda-feira ele voltei. Cara, foram quatro dias, eu fiquei mais tempo dentro do avião do que Nossa. praticamente correndo, quase assim, isso, se não fosse isso, uma corrida longa. Então, eu falo, cara, perrengue danado, vim aqui, eu não vou voltar nesse negócio nunca mais, cara, que isso, vim para aqui, para quê, não sei o quê. Aí começou justamente esse negócio do back-to-back, -back, né? Eu, porra, é, tem o back-to-back, -back, né? Tem que, a prova uh -huh. termina uh -huh. só depois, né? Uh -huh. eu acho, que eu, acho que eu vou voltar uh -huh. nesse negócio aí, porque, pô, se eu não fizer agora, no próximo ano, back-to-back, -back, não tem mais back-to-back. -back, né? Justamente, passa... é. esse é o ponto, eu, eu tenho só tenho uma parte. chance na vida. É só uma chance, né? Então você tem que repetir de novo esse negócio. Não, não. Né? De... Não, não. não, é só não, não. o primeiro e. Só o ano de estraia o ano quebrar... seguinte. Se não fizer Aí. no ano de estraia e no ano seguinte, não tem back-to-back -back mais. Aí, tá vendo? Não adianta, é, mas... Em outras palavras, não adianta a pessoa fazer um ano, pula três anos e depois faz duas vezes seguidas, não duas tem back-to-back. Duas seguidas. Back -to -back. Aí. Eu nem sabia disso, não. acho que eu tinha decidido antes. <risos> Mas é, aí eu me inscrevi com o meu aluno, que foi comigo, outro aluno dessa vez, para fazer o back-to-back. -back. Aí houve o que aconteceu, essa pandemia. Ah, sim, é. E me, me explica um pouco mais, como é que estão os planos da Conrad para o, para o ano que vem? Vai realmente ter a prova? Ele já tem a data estabelecida? A 2021, comunicação... Esse, esse ano, ano, né? Perdão, ainda estou me perdido. Tá. Para esse tá, ano, para 2021. Eu posso... Na verdade, é assim, algo ainda extra-oficial, mas vou comentar com você e com quem nos ouve. Esse... Vai, no vai no ar quando esse podcast? Ah, rapaz, eu não sei, não. É, <risos> mas ok. Mas, mas, eu... mas, mas eu deve ser, no máximo, em 30 dias. Tá bom. Mas tudo bem. Enfim, não vem ao caso. Mas tudo indica, ou, enfim, conversas que eu tenho... Tudo indica que vai haver um adiamento da, da data da prova, porque a, da, a prova hoje ela está agendada para ocorrer no dia 16, do dia 13 de junho, que é um domingo. Uhum. Ela já desde o ano passado ela foi agendada para o dia 13 de junho de 2021, que é, normalmente ela tem sido realizada no segundo domingo de junho em condições normais. Muito bem. Diante das circunstâncias e também questões sanitárias e também com entidades de organização de provas como as federações da África do Sul e tudo mais, o cenário mais provável hoje é que eles, até o mês de fevereiro, anunciem um adiamento para entre setembro e novembro de 2021. Sim. Por que entre setembro e novembro? Porque, primeiro, claro, para ter um prazo maior de ter questões mais conhecidas aí de de segurança, de vacina, Sim. de testes e coisa que eu valha, sobretudo a vacina. E, e um fator que para eles é muito relevante é evitar o adiamento muito longo, por exemplo, novembro, dezembro, quando Durban fica com uma condição muito quente e úmida, e aí aumenta o risco muito grande dos atletas terem risco de óbito. O que eles não querem é submeter o atleta a uma condição de alto risco. Sim. Por isso que seria bem bem mais provável, ao meu ao meu ver, tá? isso eles não disseram, mas ao, ao meu ver é bem mais provável que eles tentem cravar um adiamento para fim de setembro. Eu, eu arriscaria okay. isso. Okay. É, okay. Que ainda está numa condição climática um pouquinho mais favorável e esperamos que até lá tenha uma situação mais segura aí, em termos de vacinação, controle e tudo mais. Agora, uma que coisa é certa, Andrei, hum. já, a organização já falou, não vai ser uma prova normal. É, não sabemos se vai ter restrição de participantes, qual vai ser, se vai ter condições até diferentes de, de largada para distanciar as pessoas, enfim, não é vai ser uma gente junta, né? é é fato, Muita é. gente junta, né? Muita gente a ombro a ombro. Eu acho difícil, é, acho difícil ter esse número que teriam teria em condições normais de 20 mil pessoas. Não não acho não acho provável isso, ao contrário, deve ter uhum. uma drástica redução. Mas enfim, como não só a corrida, como as majors e outras grandes provas do mundo, tão jogando para, dois, para o segundo semestre a, a sua data, exceto Boston, que ainda não oficializou. Uh, então, vamos aguardar, porque todas elas vão ter que também determinar qual vai ser o protocolo. Não, sim, até mesmo porque ah, em termos de segurança, né, a Conrad, ela é uma prova onde as pessoas vão ao seu extremo e há um bom tempo a Conrad já tem essa preocupação com a segurança. O tanto que o... O, o aparato médico, né, o acampamento médico da prova, ele é o maior acampamento médico fora de guerra, né, que é para receber as pessoas que se desafiam nessa prova. e é. São muitas pessoas que se desafiam nessa prova e que é essa questão cultural de percorrer isso tem um, um, um simbolismo muito grande para o povo africano, né. Eu fiquei impressionado lá porque é com 11 horas é que fecha a prova, não é? Você tem que 12. cruzar 12, perdão, perdão. Com 12 horas para fechar a prova. E você está ali no, na área ali da chegada, né? Para aplaudir as pessoas que estão chegando nesse momento, a condição que muitos chegam, que se submetem por não sei por quais condições, por falta de preparação física, ou porque se desafiam é, a não sei porquê a fazer esses 87, ou se machucou no meio do caminho, por condições adversas que ocorrem. Mas muita gente passando mal, chegando na prova, né? Indo direto dali para a área médica. Uma correria de, de maca correndo ali. Porque eu vejo muito, que foi até o que me assustei um pouco com o pessoal, e isso foi até que eu ofereci um pouco com você, o porquê que você vai realizar uma prova dessa, né? Os 42, que você falou, seu primeiro 42, você falou, ah, foi de qualquer jeito. Tem gente que vai de qualquer jeito para uma ultramaratona. Isso pode ser muito danoso, pode ser até mesmo mortal, é, que volta que é e meia, algum, algumas pessoas morrem em provas dessas, botam em é. condições, porque não estão preparadas a isso. Uhum. Vários é estudos mostraram uh, anteriormente a própria questão da hidratação, da desidratação nessas provas de ultramaratona, e que pessoas morriam desidratadas, daqui a pouco as pessoas começaram a morrer por falta de sódio, e por falta de condições e treinamento adequado para a prova, para preparação para isso. Lá tem um sistema interessante. Se você quiser desistir, você desiste, porque tem o tempo inteiro um ônibus subindo, né? Tem o, o cutdown lá para o pessoal, para justamente é. não deixar ninguém no meio da estrada, né? Para você é, é, poder cut, desistir. Kotov, é, perdão, perdão. É. Você já passou é. muito perrengue lá? Como é que foi para você? Quais foram os seus grandes desafios? nesses 87, 89 ou 90 quilômetros que você percorreu lá, Nato. Fala um pouquinho ah. da parte, do, digamos, dos tombos, né? Todo mundo só ah, vê a cachaça faço... que toma, né? Não fala dos Verdade. tombos que antes, antes, Conta só um para a gente. Antes, antes, antes, rapidinho, antes de eu entrar nessa parte do, dos tombos, que acho que é importante compartilhar assim, é, por essa razão que você comentou da segurança que a prova o que é dar aos atletas e diminuir o risco de ter situações muito graves de saúde, foi por esse motivo que depois de muitos anos em que o qualifying, para você poder participar da prova, era comprovar uma maratona em menos de 5 horas, há uns 2 anos mais ou menos, 2, 3 anos, eles baixaram de 5 horas, como qualify para 4 horas e 50 minutos, ou seja, 10 minutos a menos numa maratona para você poder participar da conference. Parece uhum. pouco, mas esses 10 minutos para as pessoas que treinam... Já elimina um pouco, muita gente, né? Elimina muita gente mesmo, ou ao contrário. As mesmas pessoas que com, com, se inscreveriam uma maratona de 4,59, essa mesma pessoa tem que treinar um pouco mais para fazer 4,49 e fazer a corrida, Aí vai numa condição mais segura. A sim, questão sim. não é eliminar as pessoas, a condição é dar uma, é dar uma segurança para os que estão participando. É, falando dos, dos tombos, André, a a se você perguntar qual a minha conta mais marcante, eu posso, sem dúvida, dentre elas, claro que é do Green Number inevitavelmente, né, mas dentre elas eu posso citar de 2018, onde eu larguei já sem saber, eu estava com uma fratura por estresse, mas já, já larguei sabendo que dificilmente eu conseguiria concluir a prova, e eu abandonei com 7 km porque era fratura mesmo, e eu só vim descobrir descobrir depois, quando eu voltei para o Brasil, e fiz uma nova ressonância, porque a ressonância que eu fiz antes de embarcar para a África não havia apontado a fratura ainda, isso é, não é raro acontecer em ressonância, uhum. porque pode dar um falso negativo, e foi o que aconteceu. E aí, quando eu voltei, ela deu, acusou de fato a fratura na tíbia, bem perto da, da canela. E eu larguei já fraturado e, e com, com 100 metros já doía o ravo de dor e eu consegui mancando, é, correr, mancando uns 3km e sabendo já que não ia dar e aí eu fiquei esperando mesmo, caminhando, esperando a turma toda me passar até me alcançar o ônibus médico, a, uhum. equipe, a equipe médica lá, o ônibus de, de resgate e aí eu não entrei na ambulância mas fui direto para o ônibus, porque eu não precisava de ambulância, né? eu, me, eu, me, eu me comovia sozinho, eu só sentia muita dor por causa da fratura Sim. E aí eu, eu ia eu ia conseguir percorrer a prova né? Que era, uma... era, era, era eu diria que era humanamente impossível em condição alguma, qualquer pessoa que tivesse na minha condição jamais conseguiria avançar muito mais do que eu avancei e aí foi o meu único abandono em 17 largadas eu tenho 16 medalhas e um abandono e esse abandono uhum. me ensinou demais, me ensinou, me transformou numa pessoa mais humilde, onde eu pude entender e respeitar mais ainda aí a importância da preparação, do treinamento, da musculação, é da alimentação. Ótimo. Não que eu tenha, não que eu tenha é, subestimado naquele ano de 2018. Ao contrário, eu, eu, eu considero que eu treinei muito bem. Eu fiz boas maratonas, fiz bons treinos, mas é, Humildemente, hoje, eu digo, alguma coisa de errado eu fiz, obviamente, porque se eu não tivesse feito nada de errado, eu não teria me fraturado. Tanto Sim. que eu voltei no ano seguinte e concluí muito bem a prova, nesse ano que você me encontrou, 2019. Mas o fato é, aquele ano não era para eu ter concluído, e foi realmente um ano de muito aprendizado, e eu tenho certeza que, como eu aprendi com algumas pessoas, das muitas que eu conversei, há momentos na nossa vida que você tem que dar um passo para trás para pegar mais impulso. E foi o que eu fiz. Naquele ano dei um passo para trás e peguei um impulso enorme para avançar em 2019. Foi uma prova que eu fiz maravilhosa, depois de um treinamento também, uma preparação que, eu, que foi incrível, que eu incluí, incluí não só a fisioterapia, mas também o, em função da lesão, obviamente, da fratura, Sim. né? Mas incluiu incluí o deep running, que eu fiz um treinamento bem importante de corrida na piscina aqui em São Paulo, numa academia. Aham com a Roberta Rosas que é uma uma pessoa fantástica e pioneira dessa modalidade aqui no Brasil e enfim me transformou me melhorou como pessoa e me deixou mais preparado mentalmente a enfrentar legal. esse legal e por falar nesse preparação mental como é que é a sua relação com a dor porque querendo ou não a gente tá falando de endurance né nada e, e você vai sentir dor em algum momento no treinamento no pós-treino é, durante a prova, eu mesmo, eu nunca senti dor igual nas minhas pernas depois da corrida. Assim, eu estava com vontade de arrancar minhas pernas fora, muscularmente falando, porque uhum. aquilo ali é um triturador de, de músculos, né porque foi subindo? Foi, subia acho que era 1800, se eu não me engano, mas também descia 1.200, então você vai subindo e descendo, subindo e descendo, e isso vai prejudicando um tanto. Como é que é essa sua relação? Você se sente confortável quando está sentindo dor? Você chega a ter um, um, um planejamento também, olha, se eu sentir isso, eu vou tomar um, um, um advio da vida, um, um ibuprofeno ou, ou algum outro tipo de analgésico durante a prova? Você tem alguma preparação dessa? Ou você opta por não tomar... Eu não vou tomar, ou se eu tomar, eu vou tomar bem tratado. Como é que é essa relação? Como é que você segura isso? Como é que foi a é. noção do sétimo quilômetro você falar: não, cara, não tem jeito, eu não vou. vou tem que largar nessa, a prova porque meu corpo não aguenta. Nessa prova que eu abandonei, era uma questão de biomecânica mesmo, porque não, não era só dor, né? Eu não conseguia fazer movimento porque era algo que, assim, era algo algo um absurdo erro. de. É, não ia, era absurdo a dor, assim, algo assim inacreditável, sabe? Eu, tava, eu, cê, eu percebi... Você eu percebi nem tentou passou. um remedinho para dar uma mascarada, para tentar ir? Tentei, até tentei. Sou, não sou muito a favor, mas naquele dia, Sim. como eu estava numa condição extrema, eu falei, putz, seja o que Deus quiser, sabe? Até tentei, mas assim, não fez efeito algum. E, e aí eu Sim. concluí, eu concluí que realmente seria uma tremenda irresponsabilidade, eu seguir e eu poderia abreviar muito a minha carreira de atleta, digamos assim, porque só ia me machucar cada vez mais e isso ia me prejudicar imensamente, e ia, ia, ia alongar muito o meu período de recuperação e retorno às pistas, viu? o que eu mais queria era voltar forte. Sim, e, falando sobre, sobre a parte a primeira parte da sua pergunta, é, eu normalmente não tomo analgésico, nem levo, aliás, e hum. eu tenho alguns mantras, né? Porque, assim, é obviamente, quando você faz... A... Não, precisa, não precisa chegar numa ultramaratona. Até a própria maratona, você passa por desconfortos. Numa maratona. Sim, né? sim. que dirá na ultra, né? Então, mesmo numa maratona, eu tenho alguns mantras que eu me concentro. Porque, assim, é... a tolerância à dor faz parte do processo. E, obviamente, de eu... também eu leio muito. Tá? Eu gosto de leitura relacionada a esporte, motivação. E e uma das frases que eu acho que assim o jogo bem marcantes é que assim muitos dos grandes atletas eles se diferenciam dos demais porque eles têm maior tolerância à dor uhum. sobretudo quando a gente fala em endurance ou alta performance é a maior tolerância à dor de um determinado atleta que vai transformar ele num atleta de maior destaque de ser um um expoente naquela modalidade então Sim. quando eu estou sentindo dor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 Por uma conquista tem a sua razão é... bem clara na cabeça, né? Muito por clara, que você tá muito ali, clara. Né? E é especial, é aquela medalhinha do tamanho de uma moeda de um real que tem um valor Sim. inestimável, porque não é a medalha em si, é tudo que está por trás dela, da conquista, Sim. da dedicação, da dedicação, da disciplina, da determinação, entende? E essa é uma ótima dica, viu, Nato? Muito obrigado por compartilhar aí com a gente a questão do mantra, de você ter as suas frases, de você ter os seus ganchos para se manter em movimento, né? Para você se distrair daquela dor que você está sentindo. Tem gente que se distrai urrando, tem gente que se distrai cantando, né? Você pode estar nesse mantra também aí, pensando. Um, um mantra que eu, que eu lembro muito bem, é, que eu fui agora no meu Ironman que eu fiz em Montremblant, eu estava correndo lá a maratona, já estava cansado, esgotado, eu ficava repetindo a frase bem curtinha na minha cabeça, eles vão quebrar, eu não vou, eles vão quebrar, eu não vou. Eu já estava quebrado, eu estava detonado, não tinha mais energia, mas eu falava, eles vão, eu não, eu vou continuar, eu não vou parar, eu não vou parar. E assim, essa distração positiva né, conseguiu me levar... Muito uma uma das que eu uma das que eu mais gosto dessas frases de mantra, uma das que eu acho mais extraordinárias, inclusive na College tem chega a encontrar alguma plaquinha dizendo isso, Sim. que é Pride is Temporary, é, sorry, é, desculpa, é, Pain is Temporary, Pride is Forever, que é a dor é temporária, a glória é eterna. E aí Sim. eu fico repetindo para mim, a dor é temporária, a glória é eterna, a dor é temporária, a glória é eterna. E aí eu fico mentalizando isso e até esqueci a dor e pensar na conquista, porque quando você tá no quilômetro final da prova, aí não tem mais dor, né? É uma euforia tamanha, é, uma, é um arrepio, uma energia que aquilo tudo te, te, te carrega aqui, não tem mais dor ali, você vai do jeito, que, do jeito que for com o coração mesmo, né? Cara, isso é uma verdade pura, aqueles últimos 3 quilômetros da prova ali, antes de entrar no gramado, né? Eu comecei a correr de um jeito que eu não tava mais correndo há 40 quilômetros atrás. Eu falei, só falta 3 quilômetros, deixa eu chegar logo que eu tô cansado. Aí, entrando naquele negócio, eu só pensava em ir, né, vamos com a perna, vamos com a perna. Aí daqui a pouco teve aquele buraquinho, né, que você entra dentro do, do estádio, uhum, né, uhum. aí lá. Aí você desce, eu, caraca, quem foi uhum. dos gramados que me meteu essa descidinha, aqui, essa subida? <risos> exato, exato. Em 87 quilômetros, eu ia xingando todo mundo, mas correndo, como se eu tivesse uhum. começado a correr naquela hora. Exato. Chegou a linha de chegada ali, foi aquela alegria, aquela festa, e uhum. foi sentar e chamar o reboque para me levar, porque minha perna não <risos> existia mais. Cara. Que barato. Foi só emoção, foi só emoção. Não, ainda tem um barato que eu continuei xingando, né? Porque, pelo amor uhum. de Deus, você vai para a área internacional, ainda tinha uma escada uhum. para me uhum. patanar para você subir. <risos> Pode crer. E depois descer eu falei, credo, meu, por que o cara que inventou isso? Cara? Não, uma, uma escada rolante, não, uma esteira rolante. Meu. É bem Como isso. É que mas pô, é fantástico a emoção ali, de estar tá chegando, de tudo que você passou é fantástico. E esse espírito da Condes é bem legal. Que eu andei na Condes inúmeras vezes lá e sempre tinha alguém para dar uma força, para vamos junto, tamo, vamos lá, vamos junto aqui. Foi até muito engraçado que eu encontrei um cara. Eu não lembro qual era o país dele. Ele não era sul-africano, mas ele tinha me encontrado no, no Iron Man que eu fiz em Porto Elizabeth. Em 2017, 18, que ele falou para mim, caraca, você é Iron Man, você estava lá no, no, no Ironman do, do Sul da África, lá em Porto Elizabeth? Eu, é, eu estava... Cara, eu estava quebrado, mano. eu estava quebrado. É eu comecei a conversar com o cara, falando do Ironman, do que eu estava fazendo ali, do que, que eu ia fazer daqui a pouco me deu energia porque ele me buscou na corrida eu tava andando ele passou do lado me chamou uhum. comecei a conversar com ele isso me distraiu da dor do cansaço que aí eu comecei a correr e ele foi ele não aguentando ele falou não cara vou ter que ficar aqui aí eu consegui embalar ele me distraiu me trouxe uma energia assim dentro daquele movimento ali cara que eu consegui Incrível. continuar correndo sem parar por mais uns Seis é, <risos> quilômetros. Depois bacana. eu quebrei de novo. Mas é, é legal, isso são histórias, cara. É. Dentro da Conrad, assim que acontecem coisas. Conta pra gente um pouco, pô, foram 16 para você, coisas inusitadas ali dentro que você viu ali naquele mundo que é a Conrad e que você quer compartilhar com a gente que foi especial para você. Eu vou te dizer que acho que foi em 2005, se não me engano. Era uma descida. E aí, no percurso da prova, passou por mim o Bruce. Bruce Fordyce é um dos maiores vencedores da prova. Sim. Com nove vitórias. E ele passou por mim, quando eu vi o numerinho dele, e aí as pessoas gritando o nome dele, eu falei, uaça, ele, né? Aí grudei nele e consegui correr alguns quilômetros no ritmo dele. Só que assim, o ritmo que ele estava puxando, eu não consegui acompanhar por muito tempo. E aí ele acabou abrindo e concluiu a prova sei lá, ele deve ter feito naquele ano 8 horas e meia, e eu acho que eu fiz umas 8 horas e 45, 8 horas e 50. E isso, isso me marcou porque eu corri alguns quilômetros pra, perto do meu ídolo. E o Bruce, oh, legal, cara. por coisas do destino, se tornou um grande amigo, e assim, é um, é um dos grandes amigos que eu tenho, e vice-versa, e duas vezes que ele veio para o Brasil, ele ficou hospedado aqui na minha casa, que em, bacana. Em, em umas três oportunidades das várias vezes que eu fui para a África do Sul umas três oportunidades que eu fiquei em Johannesburgo me hospedei na casa dele incluindo na Copa do Mundo de 2010 eu fiquei lá três, duas semanas na casa dele Assim, é um, uma pessoa fora de série é um, é um, é um grande legal. amigo é um ídolo e um, uma, uma figura incrível aí do mundo da corrida que tem muito a ensinar que legal, que legal e para a gente entender um pouco, você falou agora do Bruce, né, ele ganhou nove vezes, como é que o melhor tempo do Bruce, porque eu sei que em 19 houve o recorde feminino, né, e esse tempo da prova, na conclusão da prova, ele vem caindo ao longo do tempo, o, do... o recorde do Bruce, ele é o maior ganhador, né, são nove seguidas, na primeira prova, Aquela inaugural, qual foi o tempo do, digamos, campeão, do que chegou na frente, na prova, é. e o recorde da Conrad está em quanto? Qual é o gap aí? Vamos lá, só, o, só corrigindo o bruxo, ele tem oito seguidas, tá e aí ele pulou um ano e ganhou a nona, então Nossa, as nove não foram é. seguidas. É. Não das foram nove seguido. foram oito seguidas, é isso. É, é o seguinte, isso é, um, isso é uma, uma pergunta bem interessante, Andrei, porque o nome de uma das medalhas da prova... E essa medalha é para as pessoas que terminam com um tempo abaixo de 9 horas. A medalha chama se chama-se Bill Rowan. E Bill Rowan é o nome do atleta que foi o primeiro campeão da Conway's. E por que, que essa medalha, para quem fez abaixo de 9 horas, leva o nome desse primeiro campeão da Conway's? Porque é para as pessoas que conseguem terminar a Conway's num tempo mais rápido do que o primeiro vencedor. Porque ele, na primeira edição da prova, ele fez em 8 horas e 59 minutos. Então hoje quem faz abaixo de 9 horas recebe uma medalha com o nome do primeiro vencedor. Oh, que legal, tem um sabor melhor então a minha medalhinha. É. Minha medalhinha eu fiz em 8 e 3, acho que é do Bill Roman mesmo. É, certeza. É. 8 e 13 é, É, né? é e bronze. É. Prato e bronze. É. É a bichinha aqui, ó. Bill, Bill Roman, exatamente. É porque você fez num tempo mais rápido do que o primeiro campeão. Pô, que legal, então é, cara. Isso responde parte da sua pergunta. A, outra a pergunta evolução. É a outra pergunta que você fez. O Bruce, em 86, no ano de 1986, ele fez o melhor tempo dele, que foi de 5 horas e 24 minutos. Uhum. E alguns segundos que eu não me lembro. Acho que 5, 24, 07. Isso é rápido, cara. É rápido demais. Tanto é, é que demorou 21 anos para o tempo dele ser quebrado, para o recorde dele ser quebrado que 21 fantástico anos, é, 21 anos e aí no começo na em, acho que não em 2016 em 2016 uhum. Minto é, o recorde dele foi quebrado em 2006 ou 7 por um Russo chamado é, esqueci o nome do Russo mas é um atleta Russo bem alto sim um é, porte alto enfim nem parecia um biotipo de, de corredor mas o cara era um fenômeno e ele bateu o recorde sim. do Bruce. E aí no ano de 2016, um sul-africano conseguiu fazer 5 horas e 18 minutos. É, aí não é um, foi uma é grande um, evolução, né? É um o recorde, recorde do da prova é 5:18. Pô, que legal. E você vê como que o Bruce era fera mesmo, né? Porque foram anos antes disso, né, que ele ter conseguido esse tempo e baixaram tão pouco após isso o tempo dele. Pô, Demais, demais. Recapitulando, o Bruce, então, o tempo dele de 5 horas 24 minutos e 7 segundos em 1986, 1986, só foi quebrado 21 anos depois pelo russo chamado Leonid, eu lembrei o nome do russo, é Leonid Svet, Svetsov, esse russo Leonid Svetsov, ele fez... 5 horas e 23, ele baixou um pouquinho o tempo do Bruce, Um pouquinho, bem pouquinho, né? é, bem pouquinho. 5, 5 horas e 23, algo assim, e aí é, esse tempo, ele, em 2016, ele foi quebrado por um sul-africano que cravou 5 horas e 18 minutos, aí o cara arrebentou. Ah, que fantástico. 5 horas e 18. No, no é o, feminino é, é que teve agora, que em 19 teve uma, uma quebra também no recorde isso. muito grande, não foi? Teve, foi um, teve. Um grande ah, pelas... O feminino, o recorde feminino, é, há muitos. Desde a década de 90, o recorde feminino na descida, na descida, é de uhum. 5,54, que é de uma sul-africana. E na subida, uhum. ele era de uma russa chamada. É, é, Helena Izergayeva, Elena, Elena, Elena se não me engano, é difícil sobrenome o nome dela. Sim. Essa russa ela cravou 6 horas e 9 minutos, era o recorde até então. No ano uhum. de 2019, a sul-africana... sul-africana Herda Stein, é o nome dela, é o nome difícil também. A sul-africana Herda Stein é uma, uma loira super... Esbelta, assim, bem e magrinha. esguia, bem esguia, exato, ela quebrou o recorde cavando. foi a primeira mulher na história a fazer a Conrad's Up Run em menos de 6 horas, ela fez 5 horas e 58 minutos. Fantástico, fantástico, cara, isso é muito é. rápido, e para quem sentiu aquela subida nas pernas, falar desse tempo aí, meu Deus do céu, isso é. fica mais surpreendente ainda, cara, é. que legal, que legal. Nato. Muito obrigado por você compartilhar tanto conhecimento e história aqui sobre a Conrad, sobre a sua história na corrida, você que é um atleta amador. E para o pessoal que quer conhecer um pouco mais a história da Conrad, que é essa prova, a rainha das outras maratonas, o Nato, escreveu um livro fantástico, 90 quilômetros, a galera pode encontrar aí na Amazon, né, Nato, ou então até mesmo nos livrarias digitais, Aí, o que eu, falando nisso, Andrei, se a é. pessoa tiver interesse no livro, quem quiser a via física do livro, eu recomendo entrar em contato comigo, porque aí eu consigo mandar com a minha dedicatória. Pô, então, que pra, legal! Pra, é, para me contactar, eu combino valores, tudo, e mando pelo correio para qualquer lugar do Brasil com a minha dedicatória. Então, fica uma entrega mais especial Vamos. ainda. Para entrar em contato comigo, pode ser pelo, pode ser pelo direct do Instagram. Isso. Meu Instagram é arroba natoamaral, tudo junto. Ou, se preferir o WhatsApp, o WhatsApp é 11 983701971. O que preferir, só, encontrar, só entrar em contato comigo, Pô, eu sou super acessível, Que, legal vai, que um, legal, vai ser um prazer mandar. Esse livro foi o meu aquecimento para a Conrads. Eu, te, eu li ah, é ele bacana. Na, na viagem, foi bem que bacana. legal, foi bem legal, é. foi bem legal ver isso lá. Nato, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, muito obrigado mesmo de coração, espero te encontrar na próxima Conrad, que eu vou com certeza buscar o meu back-to-back, -back. agora que eu estou sabendo obrigado. que tem que ser agora ou nunca, na próxima Conrad. <risos> é verdade, prova. verdade. Obrigado, André, obrigado dessa. pelo convite, uma honra participar aqui do, do, do podcast, parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve, espero te ver em breve, pessoalmente, para poder, sem, com a vacina, poder te dar um forte abraço. Bora, e correr junto, lado a lado. É, é muito obrigado, aí. muito obrigado, Nato. Fique bom bem, abração. cara, um grande abraço, Igualmente. vamos nessa. Vamos então nessa. foi Tudo isso, galera. Bom. Tivemos aqui o Nato Amaral, esse cara fantástico, com a gente, compartilhando. Eu agradeço a vocês, a audiência de vocês, e vamos que vamos, lado a lado, rumo a corrida perfeita. Valeu, até a próxima.